Eu quero fazer uma pergunta para você. Pergunta é a seguinte. É, você quer que eu seja profeta na sua vida ou pastor? Essa é a pergunta. Você quer que eu seja Pastor ou profeta na sua vida? Se você quer que eu seja pastor, serei pastor. Se você quer que eu seja profeta, serei profeta na sua vida. E a palavra de um profeta, ela não cai por terra. Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal.